Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar uma placa solar para trilhas, para você levar para trilhas, travessias, acampamentos e é importante para você carregar seus objetos, seus equipamentos eletrônicos. né é, Tudo que a gente leva de eletrônico ou quase tudo que a gente leva de eletrônico é, para trilha, travessia, camping, expedições, viagens, etc., é, se carrega a base é, com conector USB. Né? Então, o celular, o um rádio, a, uma lanterna, o radiocomunicador, o próprio powerbank, né? a, a, a câmerazinha de ação, né? a GoPro. Então, muitos equipamentos que a gente leva... A gente utiliza o conector usb para carregar e nem sempre dependendo da sua viagem você vai ter vai levar um power bank que dê autonomia para todos esses equipamentos pelos dias que você vai ficar longe de uma tomada então uma placa solar ela vem ela te ajuda nesse sentido então a maioria das placas solares portáteis elas possui mais ou menos esse formato, né? uma placa solar coberta com tecido, e geralmente dobrada. Fica mais ou menos desse tamanho. Algumas possuem duas placas, outras possuem três placas, outras possuem quatro placas. No caso dessa placa aqui, ela por, produz em sua melhor performance é, 15 watts, de energia mas você encontra placas de 15 de 5 a 30 a 30 watts de, de capacidade de, de produção energética né? e dentro delas tenho um, o conector algumas placas possuem é, uma saída usb outras duas outras placas possuem saídas para 9 volts, outras saídas para 12 volts, saídas até para notebook, né? no caso dessa aqui é, é, é só para, é ela só tem duas saídas USB, junto com o circuito, está vendo uma luz vermelha, todas elas possuem alguma forma de, de comunicar por luz, através de um LED, de que está produzindo energia né então a luz acesa em cima desse circuito significa que a placa está produzindo energia e aí você pode ligar o teu o teu cabo e ligar no seu celular ligar no seu power boy no seu power bank por exemplo, aqui eu já estou, não sei se dá para ver aqui no meu pequenino powerbank. Deixa eu ver se dá ah, dá pra ver. Está sendo carregado, está produzindo energia. E aí você pode pendurar. Algumas placas possuem essas pequenas Alças. Para você passar um mosquetão, pendurar e encontrar uma forma de pendurar exposto ao sol. Né? E aí você pendura para fora da mochila, para fora da barraca, pendura numa árvore ou encosta numa rocha voltada para o sol. E assim você vai produzindo energia para o seu equipamento, ou acampado ou andando, ou em movimento. Eu costumo usar das duas formas Se eu vou ficar o dia inteiro acampado Eu deixo para fora da barraca Mas normalmente como eu estou sempre em travessias Eu acabo pendurando para fora da mochila E vou abastecendo o meu powerbank Durante o dia à noite eu já vou ter energia suficiente para Abastecer um pouco, depende dentro do meu powerbank Abastecer um pouco os meus equipamentos reabastecer de energia minha lanterna se precisar meu celular se precisar meu navegador gps se precisar né? e por aí vai então essa é a dica você ter um, um carregador é, uma placa solar para carregar os seus equipamentos via usb é isso aí até a próxima